Olá, it's me, Taya. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um braid-out no cabelo crespo. Primeiro vou começar por dividir o cabelo e depois, logo a seguir, vou desembaraçar o cabelo e aplicar um pouquinho de gel. Eu estou a usar o gel para evitar o freeze, mas eu não ponho muito gel senão ele fica muito, muito rijo e muito ressecado. Então, primeiro faço a trança e depois faço um nó na ponta para deixar o cabelo encaracolado nas pontas. E esse é o processo que eu vou fazer na cabeça inteira. Então, vou fazer uma trança depois vou fazer um nó no fim. Thank you. Aqui eu vou dividir o cabelo para poder fazer flat twist. Vou começar por dividir o cabelo em cima e depois farei a mesma coisa em baixo. E no meio eu vou usar elásticos para fazer o um flat twist. Se não souberes como fazer flatwest não te preocupes porque no meu canal eu já tenho um vídeo a explicar como que se faz flatwest. Atenção, é muito importante não apertar muito quando estás a usar elásticos. Eu aqui não apertei muito. Eu aqui estou a fazer um flat twist normal. A única coisa está diferente é o facto que o meu cabelo está dividido É muito importante deixar o cabelo secar, porque o gel deixa o cabelo um pouquinho úmido antes de tirar as tranças, senão o cabelo vai ficar com muito frizz. Esse é o meu cabelo, depois de deixar secar, ele encolheu um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho de óleo nas mãos e depois vou passar pela cabeça inteira para dar um brilho extra para o meu cabelo e ajudar no processo de tirar as tranças. É muito importante ter muito cuidado ao tirar as tranças para não causar frizz. Eu aqui apenas passei os dedos pelo nó e ele se desfez e depois com muito cuidado eu tirei as tranças. Thank you. E como podem ver meu cabelo tem muito movimento e isso foi antes de dar volume. Aqui estou a adicionar essas pecinhas douradas para decorar meu cabelo. Esse passo aqui é muito opcional, mas eu prefiro desfazer alguns dos caracóis para dar mais volume. E depois passo o pente garfo. Esse passo aqui é opcional, mas eu estou a pôr travinculas em diferentes lados para deixar meu cabelo do jeito que eu gosto. Eu gosto quando o meu cabelo está mais para frente. Eu depois desfiz os twists e depois passei uma escovinha para endireitar o cabelo. se gostaram do vídeo não esqueçam de deixar um like, comentar, subscrever e partilhar com os teus amigos.